Opa, tá gravando, beleza? Tá. Fala, galera, beleza? Aqui é o René Ricardo. Seja muito bem-vindo a esse canal. Trabalho em casa ganhando, olha só que legal. Esse é o nosso, nome do nosso canal. Faz muitos anos que eu tenho esse canal. É, e eu sempre gravo vídeos pra ele. Eu tenho uma parada aí no projeto pra trabalhar com outras coisas, é, mas estamos retomando. E a dica que eu quero te passar aqui é é a seguinte, talvez aí você está com, você que está iniciando aí é, no marketing de afiliados, no marketing digital, é, você está procurando maiores informações, né, do que fazer, do como fazer, o que fazer, aquele, achar o botão mágico, né, para se fazer vendas na internet. Pois bem, esse botão mágico, ele não existe, né, é, essa fórmula mágica também não existe. O que existe são métodos. Métodos que você pode utilizar a seu favor. Tá bom? Eu mesmo, eu utilizo um método é, que tem me ajudado muito a fazer vendas. É, já estou nesse mercado aí desde 2014. Já comecei, já parei, já comecei, já parei. E comecei de novo. Porque eu vejo nesse mercado uma grande oportunidade das pessoas crescerem, das pessoas é, saírem da escravidão, da CLT e também é, uma maneira muito mais prática, né? não diria fácil, mas uma maneira mais prática para que você possa ter uma autonomia na sua própria vida, tá? E é nisso que eu acredito e é por isso que eu gosto tanto do marketing de afiliados e é por isso que eu trabalho nele, tá? E a dica que eu queria te passar aqui é a respeito do curso é, o pulo do gato, do Erivelto, que é primeiro que eu já, já conheço esse curso há muitos anos, né, já faz mais de dois anos, e eu já fiz esse curso, já conheço as técnicas, né, e conheço o Erivelto, né, e sei que é, é um curso que começou pequenininho, e que hoje em dia ele está muito grande, né, com mais de 100 videoaulas, é, tem muita coisa nova, canais dark, canais review, canais de autoridade, enfim, uma infinidade de opções. Então, é um, é um canal, é um produto, né, que é o, o Pulo do Gato de Livelto, que antes se chamava Ranqueamento de Vídeos, agora é Pulo do Gato, e que tem ajudado tanta gente a crescer, a multiplicar nesse mercado. Então, você aí que está começando no mercado de afiliados, está procurando uma, o botão mágico, né, então, a dica que eu queria te passar é o seguinte, comece pelo YouTube, né? aprenda sobre o YouTube, aprenda a fazer vídeos, aprenda a como expandir o seu universo de afiliados, né? aprenda a trabalhar com o YouTube, que é uma maneira assim, muito gratificante, tá? Dá trabalho no começo, mas depois é só você trabalhar com, com afinco, com... É, com garra, com determinação, que as coisas começam a acontecer. Tudo na vida é assim, tá bom? É, mesmo que se você tiver no emprego normal, se você não tiver afinco, não tiver é, garra e determinação, você é mandado embora também, não chega a lugar nenhum. Então tenha garra, tenha determinação, que tudo vai dar certo, tá bom? Então, é, para te ajudar mais ainda, o Erivelto, ele disponibilizou um curso gratuito, Tá? Do método, do primeiro método que ele utilizou para que os canais deles dessem uma, é, uma explodida aí, né? Ele tem muitos canais realmente, tá bom? Então, é, eu vou deixar aqui abaixo, no primeiro link da descrição, é, o link do curso gratuito do Erivelto. Você entra lá, tem um vídeo explicativo, aí você pode colocar o seu nome seu e seu e-mail para que você possa se inscrever e fazer esse curso gratuitamente aprendendo algumas das técnicas que o Erivelto usa para dar tanto certo no YouTube, tá bom? E vai por mim, funciona realmente, tá? Porque eu já apliquei essas técnicas, aplico e realmente deram muito certo para mim. Algumas que eu utilizo até hoje é, me geram vendas assim no automático, tá bom? Clica lá, você vai gostar, é bem legal. Valeu, um grande abraço e até mais.